Eu estava muito ansioso pelo Neo Geo Mini Tanto que eu encomendei ele na pré-venda Só que infelizmente eu trabalho aqui no Japão e nem sempre eu tô aqui em casa E exatamente por isso eu encomendei que ele chegasse na minha folga Hoje Eu tentei gravar em outras câmeras, mas aqui tá uma bagunça Mas eu também queria fazer logo esse unboxing Para vocês e para mim também, que eu tô bem curioso Então vamos lá Caixa do aparelho A frente está escrito Neo Geo Mini Ó, Os 40 anos da SNK O legado vive Neo Geo Mini fotinho do aparelho aqui que eu acho que o modelo é mais bonito que a versão internacional aqui ó as imagens dos 40 jogos que possui dentro do aparelho e eu vou falar deles depois porque eu ainda não abri vamos ver junto o que é que tem aqui ó desse lado a mesma coisa praticamente só que em vez de azul vermelho vamos abrir é a primeiro produto realmente novo que eu abro aqui no canal né todos os unboxing que eu fiz agora que eu fiz até agora foram de produtos antigos abrir parecem novos mas antigo ó, o aparelho já dá para ver a caixinha aqui vamos ver primeiro o que que é a caixinha é um cabo USB tipo C ó é o mesmo do meu celular que us os adesivos, vamos abrir para te mostrar para vocês o adesivo para colocar no Neo Gel 40 anos da SNK e do controle do joystick agora não tem mais nada aqui ah, tem Opa. o manual de instruções Vou deixar aqui guardado, o manual sempre é bom e agora tirar o aparelhinho em si olha aqui tirado o plástico bonitão hein saída HDMI dele aquele HDMI mini né? não veio então a gente vai ter que para ligar na TV vai ter que comprar esse cabo uma saída de fone de ouvido e o um USB tipo C aqui ó, você vê ó, a entrada do controle aqui é do controle Player 2 e aqui do controle player 1 então além de tudo ele também é um console que dá para você plugar na TV e ver na sua TV daqui a pouco eu mostro para vocês como que é ele funcionando Beleza vocês veem aí o Neo Geo Mini deixa eu apertar o botão aqui para ligar ele liguei aí, ó. parece os 40 anos da SNK o gel, olha só, e aí você vê os jogos, Ó. dá uma passadinha, primeira coisa que eu tô notando é que o controle aqui é um é ali analógico, ele não é um controle de arcade, os botões aqui são bem interessantes, dando uma passada aqui pelos jogos, daqui a pouco eu falo melhor sobre todos os jogos que tem, vamos colocar um jogo aqui, Vou colocar um jogo que eu me lembro bem. Vou até aproximar um pouquinho a tela. Não vai ser tão nítido quanto eu estou vendo aqui. Mas a imagem é bem nítida. Já me falaram mesmo que na TV a imagem não sai tão perfeita. Ela tem aqui um menu. Vamos ver o que, que tem nesse menu. Onde que entra aqui. Ah, entrei. Não... Faça a menor ideia do que seja isso, isso aqui é o brilho da tela, isso aqui é o volume, né? não faço ideia, tem o B, B, B volta né? e o A, vamos voltar para os jogos aqui, ninja comando, metal slug, é. Tem uma coisa muito interessante porque a diferença entre jogos é bem grande de uma versão para outra Essa aqui que eu estou jogando, que eu estou nas minhas mãos, é a versão japonesa A, a versão internacional, que eu acho que também é o um modelo também mais feio Vamos jogar samurai aqui é, Eu acho que ela, é, ó, ela não, tem, não tem loading não Começa direto, assim. o loading é bem curtinho não sei bem como é que é a predisposição dos botões, não me lembro, tem quatro créditos você só pode jogar quatro créditos eu não estou vendo direito os controles aqui mas voltando são 14 jogos diferentes um do outro quer dizer, 14 jogos que tem na versão, que são trocados em cada versão vamos ver se dá para escolher não era esse Raumor que eu queria. Vamos passar isso aqui. Vou jogar muito isso aqui. Hum, é ah, tá. Tá, beleza. Ah, já conte hoje. Oh, os controles são muito bons, viu? Vocês viram lá que eu eu dei o sem e foi muito, muito, muito rápido. Olha que eu ainda estou com a câmera na minha frente aqui. Né? Muito preciso o controle, cara. Opa! Vamos ver se dá pra cortar ele. Não deu. Mas beleza, vocês viram aí. É, e agora eu vou voltar para o vídeo aqui, vamos lá Eu vou continuar jogando, né? vocês que vão ficar comigo no futuro Mas eu vou continuar jogando aqui Agora sim, vamos para o papo sério O que, que tem nesse Neo Geo Mini? Primeiro, os jogos Foi complicado eu começar a ver os jogos Porque são 14 jogos diferentes da versão japonesa Essa que está aqui do meu lado E a versão internacional Eu vou começar com os jogos que tem Tanto em um quanto em outro depois eu falo do que tem um e do que não tem outro Esses são os jogos comuns que tem nas duas versões As versões internacional e essa aqui que é a japonesa Vou até ler porque são muitos jogos Blazing Star, Fatal Fury Special, Garou Mark the Wolves, King of Monsters, Kizuna Encounter Metal Slug 1, 2 e 3, Ninja Masters, Puzzled, Real Bat, Fatal Fury, Samurai Showdown 2, 4, 5, Sengoku 3, Shock Troopers Second Squad, Super Sidekicks, The King of Fighters 95, 97, 98, 2000 e 2002, The Last Blade 2, Top Players Golf e World Heroes Perfect. Lembrando, esses jogos têm em ambas as versões, a japonesa e a internacional. Agora nós vamos para os jogos que só tem na versão japonesa, essa aqui que está do meu lado: Aggressors of Dark Combat, Alpha Mission 2, Burning Fight, Cyberlip, Ninja Commando, Real Bout Fatal Fury 2, The King of Fighters 94, The King of Fighters 96, The King of Fighters 99. The King of Fighters 2001 Exatamente isso que vocês ouviram Esses The King of Fighters só tem na versão japonesa Tem mais um esquecido The King of Fighters 2003 The Last Blade E Twinkle Star Sprites Agora nós vamos para os jogos que só tem na versão internacional Three Count Bout Blues Journey Crossed Swords Football Frenzy Ghost Pilots King of Monsters 2 Last Resort Magician Lord, Metal Slug 4, 5, X, Mutation Nation, Robo Army e Shock Troopers Depois dessa lista que eu li, você vê que ainda faltam muitos jogos Tanto na versão japonesa quanto na versão internacional E também você observou que os jogos de luta imperam nessa versão japonesa Enquanto a versão internacional tem mais estilos variados Mas faltam muitos clássicos O aparelho em si, ele é bonito A tela é fantástica os controles são excepcionais Eu fiquei até abismado com isso Os golpes saem bem naturalmente mesmo Eu achei que eu não ia gostar desse controle aqui, desse direcional Porque o direcional ele não é um direcional de arcade Ele é um analógico Ele é muito parecido com o controle que tem no Neo Geo CD A tela pequenininha aqui, ela é lindíssima Se vocês pudessem ver, ela é demais mesmo Ó, No entanto, na TV ela é mais ou menos É mais ou menos como vocês viram no unboxing ela vem sem fonte ela só vem com cabo usb e outra coisa ela não tem bateria interna se você tirar o cabo, esse cabinho aqui ó, ela desliga isso foi uma falha bem grave ela tinha que ter uma bateria interna eu já reparei nisso porque ele é bem levinho quando vieram me trazer eu achei até que a caixa estava vazia ele não tem um botão físico para você aumentar e diminuir o volume você tem que ir naquele menu lá que eu mostrei no início outra falha grave é que pelo valor ele tinha que ter vindo além da fonte com o cabo HDMI Mini. Eu acho que com os adesivos ele fica ainda mais bonito. Eu vou colocar para vocês verem. Aí eu fiquei na dúvida: qual que eu coloco? Hum. Vou colocar. Vou colocar esse. Esse. Vou colocar esse. Pronto, agora com os adesivos. Ficou bem mais bonito mesmo. Mesmo sendo legal você colocar os adesivos e tal, deixar personalizado, até fiquei com vontade de colocar o outro depois que eu coloquei esse, achei que ia combinar mais porque tem os personagens. Eu acho que esse NK devia ter feito ele já adesivado. Outra coisa chata é que quando você conecta na TV, você tem que ajustar o aspect ratio. Muitas pessoas me perguntaram assim, mas e como que ele é fisicamente assim ah, ele é bonito, ele é muito parecido com as máquinas da SNK que tem por aqui mas para ela ter poucos detalhes e ser feita toda em plástico ela tem a aparência de um brinquedo um brinquedo extremamente bonito, mas um brinquedo não tem a cara imponente que tinha os consoles de longe parece essa impressora aqui, ó, que é o Neo Geo CD e nem tem comparação com o Neo Geo AES as versões dos jogos que estão aqui são as versões de fliperama são as versões mvs mas vale a pena? aí você me pegou se ele fosse um pouco mais barato eu diria pra você sim vale a pena pois eu me diverti bastante e tô me divertindo pra caramba jogando aqui principalmente por ser oficial da snk e como eu falei principalmente ter os controles bem precisos mas eu não sei quanto que ele vai chegar aí no brasil mas dependendo do valor, não, não compensa só se você for um colecionador e ser muito fã de Neo Gel. ele é um belíssimo item para estante tem a jogabilidade muito boa o som é baixo mas em compensação você pode usar fones de ouvido essa telinha de 3,5 polegadas tem uma imagem excepcional dá para jogar na TV mas não vale todo esse investimento não mas então isso, você se arrependeu de comprar? não, não me arrependi de comprar não principalmente porque eu queria mostrar para vocês e só por isso já vale muito a pena mas para mim ele é um item bem dispensável extremamente colecionável mas não é essencial mas é claro, isso é a minha opinião eu quero saber de você o que, que você achou do Neo Geo Mini o que, que você achou dos jogos que vem nele você vai comprar um Neo Geo Mini? quais jogos faltaram no Neo Geo Mini? e quais das versões tem os melhores jogos? a japonesa, essa aqui do meu lado ou a versão internacional eu sou o Isui mais uma vez, obrigado a você que viu o vídeo até aqui e até mais.